Olá! Para criar uma nova página na Wiki, basta você escolher o nome da página e clicar em Criar. Caso você queira adicionar um conteúdo de texto, basta digitar o que deseja ou anexar um arquivo caso desejar. Feito isso, clique em Salvar Mudanças. Bom, é isso e obrigado!